É isso aí. Sei que muita gente está achando estranho, mas é isso mesmo. Basta um link para você fazer várias reuniões ou aulas de uma turma pelo Meet. Você não precisa ficar todo dia criando é, um link, cada reunião, a cada aula. Então, você que é professor, você que é chefe, que organiza reuniões de grupos, qualquer que seja o mesmo grupo da família, você criou o link uma vez, guarda aquele link ali, ele pode ser utilizado. É, quantas vezes você quiser, a qualquer momento É como se você estivesse marcando um ponto de encontro um local físico E toda vez que as pessoas chegarem ali naquele ponto de encontro Elas vão se encontrar Aquele ponto de encontro não vai sair Aquela esquina de rua não vai sair dali Toda vez que você vai lá e chega lá Então o que é que acontece? eu vou mostrar. O, o Meet ele tem várias formas de se criar uma reunião eu vou mostrar aqui logo a forma mais prática de você já criar uma reunião agendando, no caso de turmas ou de grupos de trabalho que tem reuniões periódicas, semanais ou mensais. Você pode estabelecer qual a periodicidade da reunião que você quer fazer. Então, a forma mais comum que todo mundo chega aqui para entrar no Meet, para fazer uma reunião, entra na página inicial do Meet e aqui tem nova reunião. Já foram mudanças aí. Quem não está usando constantemente, vai perceber que já tem mudanças de como ela, o Meetio funcionava no início da pandemia, porque com a alta demanda da pandemia, ele foi se readaptando e é, também se adequando às demandas é, dos seus usuários. Então, aqui, quando você clica agora em nova reunião, ao invés de abrir logo uma nova reunião, ele já vai dar uma opção de gerar um link, que você aqui já só pega o link e já divulga, ou você Criar uma reunião exatamente nesse momento ou ainda programar no Google Agenda. Essa para mim é a melhor forma, mais prática é, para quem é professor, para quem vai é, é, se reunir periodicamente com o grupo. Então clicando aqui no Programar uma Agenda, você bota aqui, no meu caso vou botar uma aula de história, terceiro ano. Tá aí a aula de história terceiro ano e aqui eu vou dizer a aula vai ser hoje? Não, não vai ser 19 de agosto. Minha aula vai ser, digamos, toda quinta-feira. Então dia 20 de agosto eu vou ter aula. É, começa às 5h30, vai até às 16h30. Ok. Ele vai me dizer que não se repete? Não, eu vou dizer que repete. Então eu posso ter aula todos os dias, eu posso agendar a cada quinta-feira. Eu posso ter um encontro mensal, os grupos de trabalho normalmente a gente reúne isso, grupos de pesquisa, eu posso ter encontro anual, eu posso ter todos os dias da semana, de segunda a sexta, ou eu posso ainda personalizar aqui. No meu caso, vamos aqui a personalização. Então eu tenho quinta-feira, ele termina quando? Ele vai terminar, eu posso dizer que ele termina numa data específica. E posso dizer também que ele termina é, depois de tantas ocorrências. Então, se eu tenho um encontro, eu vou ter quatro, vou ter uma disciplina na faculdade que eu tenho é, seis encontros no semestre. Eu posso botar aqui que ele se reúne quinta-feira, toda quinta, é, e acaba após seis encontros. No meu caso aqui, vamos botar que a aula termina 19 de novembro. Então vou clicar aqui criar. Aqui já está aqui o já está criado aqui o link do Google Meet, porque você não eu, eu já entrei pela agenda pelo Google Meet pela página do Google Meet. Se eu entrasse pelo agenda diretamente eu precisava aqui adicionar eu teria uma opção aqui de adicionar é, a reunião pelo Google Meet. Mas aqui ela já está configurada para o Google Meet. Agora eu venho aqui em convidar, se eu tenho o e-mail dos meus alunos, se eu tenho o e-mail dos funcionários, das pessoas que vão participar, eu posso chegar aqui e mandar o convite direto para as pessoas, aí já tem o um link. Eu posso aqui também escrever uma mensagem. Uma mensagem aqui, seja um... Sejam bem-vindos a nossas aulas, as nossas aulas, né? Então, cheguei aqui, salvei isso aqui. Você, aí ele vai perguntar assim, você quer enviar e-mails de convidados para os convidados da Google Agenda? Sim, enviar ou não dispensar. É, então, envio aqui os convites. E está aqui já na, no meu Google Agenda, quinta-feira. Quinta-feira está aqui a agenda, a, a, o link o que eu posso copiar aqui para... Botar na minha área de transferências para mandar pelo e-mail ou pela, pelo WhatsApp, qualquer outra plataforma. E eu clicando aqui eu já entro na, na reunião. Estou aí pronto na reunião. O detalhe aqui no Google Agenda que vocês vão ver agora é o seguinte. Semana bota aqui para ele mostrar o mês todo para mim. ele vai mostrar que toda quinta-feira eu tenho aqui aulas programadas às 5h30 então é isso uma forma prática de você criar a reunião e está aí toda semana aquele link as pessoas entram na sua agenda ou vê lá no seu e-mail ou no, na mensagem do whatsapp no grupo onde tiver aquele link que foi criado de uma vez ele pode ser usado para todas as aulas para todas as reuniões sem precisar do estresse de ter que toda hora criar, toda vez criar um link e as pessoas ficarem esperando chegar o link. As pessoas já têm agora o seu link e já podem ficar tranquila, fazer suas atividades. No horário da reunião é só abrir o link, clicar lá e começar a reunião.